Ora, este é a Ricoh Theta S, esta é uma excelente câmara para fotografia, aqui em baixo podemos colocar um selfie stick na vertical para poder tirar fotos e para desta forma eu, o selfie stick vai desaparecer e para fazer fotos de 360 de Tiny Planet é o, o ideal. Para carregar Uh, para carregar é aqui, portanto isto é micro USB, este HDMI só serve caso se queira ligar ao computador para fazer uma transmissão em direto de, de vídeo 360, uh, usa-se este HDMI, mas o que é necessário é este micro uh, USB para carregamento. E aqui é então para colocar o selfie stick ou o tripé, o selfie stick ou melhor. Este é o código que vamos precisar para colocar na app. Esta é uma câmera fininha, muito portátil. E que vem também com esta bolsinha para proteger é muito boa na parte lateral da câmera temos aqui estes botões tem este botão, dá para tirar a foto manualmente carregando aqui, tira fotografia se eu carregar aqui uns segundos ela liga e portanto reparemos que está em modo de câmera e está com o wi-fi ligado ela está ligada, portanto se eu carregar aqui neste botão ela vai para o modo de vídeo carrego aqui Muda para o modo de câmera, se eu carregar aqui, vai fazer um barulhinho, acabou de tirar uma foto 360. É claro que tirar com a mão não fica tão bem, porque a mão vai ficar muito próxima da lente, idealmente é que ser com o selfie stick e tirar remotamente com o telefone. Se o Wi-Fi não estiver ligado, carregar neste botão para ligar o Wi-Fi. Agora, para instalar é, basta pesquisar por Ricoh ou Teta, e é esta aplicação, Ricoh Teta. Vamos abrir a aplicação. E agora vamos precisar de ligar ao Wi-Fi, portanto vamos às definições do Wi-Fi, vamos precisar de ligar ao Wi-Fi da câmara, cá está, TETA XS, e aparece aqui este número. A password vai ser o que está à frente do XS, o número, que será 00133886, ou está na, na parte do fundo da câmara e retira-se as letras XS, e só os números. Cá está, está ligada? E agora então, vamos à app, ok, e agora, cá está, neste momento já estamos aqui a ver em tempo real a fotografia, uh, temos aqui depois várias hipóteses de calibração, portanto ele diz aqui o nível da bateria, a resolução da imagem, o número de fotografias que ainda se pode tirar, também se pode passar para o modo de vídeo, capturar vídeo, o vídeo não faz o um preview no telefone, grava-se e depois uh, revê-se. Pode-se passar até aqui 42 minutos de vídeo. Esta câmara tem memória interna, não é para colocar cartão, já tem memória. Uh, depois, se formos cá em baixo, podemos ver as fotografias que estão aqui no, na câmara e pode-se transferir essas fotografias uh, tem aqui várias fotografias provavelmente na câmara também tem vídeos cá está, está a abrir, portanto está neste modo isto está em foto 360 neste caso foi usado um selfie stick ok, então vamos aqui à câmara aqui a fotografia cá está, estamos a ver em tempo real e temos aqui várias opções portanto aqui podemos alterar prioridade, o auto, etc pronto, se carregarmos aqui e ele acabou de tirar a fotografia, ok, pronto, esta opção que está aqui um bocadinho escondida, que é o HDR, se tirarmos uma fotografia em HDR, tem que estar, portanto, a, a, a câmera muito quietinha, porque isto significa que ele vai tirar, na verdade, três fotografias, e vai fazer em modo HDR, fica em termos de cor muito mais vívido, como se usa em vídeo, em algumas câmaras fotográficas, o modo HDR. Portanto, capra, ela capta três imagens com exposições diferentes e faz um método do melhor de cada uma delas. E, e fica uma foto muito mais vívida. Isto resulta bem em espaços exteriores, o HDR. Em que, por exemplo, a luz, a, a, as plantas ficam muito mais vívidas. Ok, e aqui da App é isto. Sempre que quisermos transferir uma fotografia, passamos aqui este botão do lado esquerdo e temos aqui todas. Estas são as fotos não transferidas. Estas são transferidas para o telefone. Portanto, estas não transferidas, quer a questão, uh, estão na câmara. Uh, ok, depois temos aqui também alguns céticos que podemos alterar.